Olá! Hoje irei ensinar a como fazer uma busca no Scopus e exportá-la para o VOS Viewer. Primeiro, entre em sua conta no Scopus. Em seguida, clique na aba Pesquisar. Feito isso, escolha qual busca você quer fazer, por documentos, por autores ou por afiliações. Vou escolher Documentos. Em seguida, selecione o tipo de dado que você quer buscar eu vou deixar selecionada a opção Título de Artigo, Resumo e Palavra-Chave. Em seguida, digite o assunto que você deseja pesquisar e clique em Pesquisar. Feito isso, role a página para baixo e dentro de Resultados por Página, clique nessa pequena seta e selecione a opção de 200 resultados por página para obter o maior número de resultados possível. Feito isso, selecione esse pequeno quadrado ao lado de todos e clique em Salvar para a Lista. Dê um nome para a sua lista e clique em Salvar Lista. Em seguida, role a página para baixo e vá para a próxima página. Mantenha selecionado esse quadrado em laranja e clique em salvar para a lista novamente. Você pode dar um novo nome para a lista, ou então clicar nesta pequena seta e selecionar a lista já criada. Em seguida, clique em salvar lista. Para exportar os arquivos, clique em listas, a terceira aba no canto superior central da página. E para exportá-la, clique sobre o nome da lista. Feito isso, clique nesse quadrado ao lado de todos e clique nessa pequena seta ao lado de exportar. Em seguida, escolha a opção CSV Excel em inglês ou CVS em português. E selecione o tipo de informação que você deseja analisar. Vou deixar selecionada a informação de citação e de resumo e palavras-chave. Role a página para baixo e clique em exportar. Assim, um arquivo será baixado. É isso, muito obrigada!